Bom dia, pessoal! Estou aqui em Visconde de Mauá, para quem conhece, próximo aqui o Rio de Janeiro. É uma região de montanhas bem gostosa. Agora é no inverno, então, um friozinho maravilhoso. Bem cedinho aqui, acordei para fazer uma experiência de Wim Hofra, quem conhece é o Homem de Gelo, né? Já fiz alguns vídeos aqui no, no canal explicando um pouquinho como que funciona. Dá uma olhada aí em cima é, para você entender melhor a técnica. Mas basicamente é você se expor ao frio, seja através de banhos gelados, seja através de uma, um mergulho em cachoeira, um mergulho em uma piscina dessa aqui que deve estar próxima dos 10, 14 graus, assim. Então, é, tem tem três bases né a exposição ao frio respiração e mentalidade então isso daí é algo que eu pratico diariamente principalmente os exercícios de respiração e o banho frio é né? mas sempre que eu tenho oportunidade para me reconectar com a natureza vir para um ambiente desse mais gostoso né ter é, a, a oportunidade de estar exposto a mais frio eu prefiro fazer é, de forma mais imersiva assim né na natureza porque assim você colhe melhor né, todos os benefícios dessa linda técnica aí para aumentar sua imunidade, aumentar sua disposição, aumentar sua energia, né, e sem dúvida é algo que você pode fazer no seu dia a dia, tá? e isso para quem está em busca aí de mais energia pela manhã, para dar um gás nos projetos, para buscar, tocar aí algo em paralelo, que você faz hoje é uma técnica fenomenal, que vai te trazer um equilíbrio também, né, muito bom, aí logo no início do dia, super aconselho, então vou fazer aqui, as respirações, depois vou dar um mergulhinho aí nessa linda piscina e depois acompanha aqui os outros vídeos da técnica que eu explico mais de detalhe como que funciona, mas sem dúvida pode te ajudar muito aí, beleza? Então, bora lá! Então são três rodadas de respiração, né, que eu vou acelerar aqui no vídeo, mas basicamente são respirações onde você vai fazer de 30 a 40 inspirações profundas, depois você vai... É, segurar o seu fôlego o máximo que você conseguir, depois você faz uma breve inspiração e, e segura durante 15 segundos, travando assim que é uma técnica um pouco mais avançada para você repetir esse ciclo durante três vezes e aí sim oxigenar o seu organismo para dar o gás, tá? Mas no outro vídeo eu explico bem no detalhe como que funciona e todos os benefícios mais técnicos, tá bom? Vamos lá. Música <risos> ciclo é importante a respiração você sempre trazer para o abdômen tá como os bebês respiram e quando você fizer as 35 40 repetições aí você solta tudo e aí sim você é, segura a sua respiração o máximo possível tá bom E a base desse método todo é você controlar sua mente, entender que sua mente é um mecanismo, é uma ferramenta poderosíssima e quando você combate o frio, você controla né, a reação do seu corpo em relação ao ambiente externo que você está vivendo, você desenvolve uma capacidade para é, parar de reagir e observar mais a situação, o contexto. Isso é muito bom para o seu dia a dia, quando você está numa discussão e a raiva está subindo, tá aquela vontade de dar uma voadora no seu chefe, quando ele vem te dando espor na frente de todo mundo, você para de reagir você se controla e você consegue observar a situação de uma maneira muito mais segura, tranquila, equilibrada. Né? E quando você. Agora que eu vou mergulhar nessa água super fria, eu teria, né? A primeira reação é de é, fuga, né? De sair esperando, né? Mais ofegante aqui no nível da garganta. Então a ideia é você controlar isso tudo, porque com essa disposição diária, através do banho frio, né, através. De situações estressantes, né, onde os fatores externos são altamente estressantes, você consegue manter a, a calma, né, a, a não reação, isso te desenvolve um músculo muito forte para lidar com a vida, lidar com os projetos, lidar com o estresse, lidar com a ansiedade, lidar com uma série de obstáculos e problemas bem cotidianos que você tem no dia a dia. Então, por isso que o Hof, que é o homem de gelo holandês, né, ele conseguiu proezas e, e extraordinárias como subir o Everest de, de Bermuda e não o topo, né, não, mas a base ali, né, subir várias montanhas de gelo, apenas de bermuda em tênis, né, conseguindo, é, porra, fazer maratona de mais de 40 quilômetros no deserto sem tomar um gole d'água, cara já, acho que superou mais de 20 recordes Guinness, é, só com esse controle da mente, então por isso que é algo muito poderoso, e se você conseguir trazer um pouquinho para o seu dia-a-dia, -dia, em pequenas situações como essa, mas o banho frio é a coisa mais simples né, de você conseguir no dia-a-dia. -dia. Além desses exercícios de respiração, que oxigena o corpo, e te ajuda né, na circulação, te ajuda em uma série de, de reequilíbrios bioquímicos dentro do seu organismo para né, estimular a sua imunidade. Isso daí ó, eu já pratico já há uns três anos e posso dizer que é, é animal. Então, bora de papinho e vamos para o game. pouco ela vai ficando até quentinha. Você se concentra no seu corpo, a sua mente, na sua alma. Você curte a situação. Começa até a ficar mais quentinho. E olha que eu não estou mijando. Nossa, é a sensação depois. Você sai é... Você pode enfrentar um leão. Esse aí, Wim Hof na veia. Aconselho muito. Se vocês puderem fazer esse tipo de experiência, vocês vão ver o poder que tem energético que seu corpo para você seguir em frente, fazendo o que você precisar. E imagina agora, enfrentando um dia de trabalho, como é que você vai estar de energia. É por isso que eu trago aqui para você, que eu acho que é bem relevante nesse momento aí que você está buscando mais disposição para tocar o seu projeto, de repente enfrentar aí as dificuldades do seu trabalho, isso daqui pode te ajudar muito, você não precisa, óbvio, vir para Mauá, aqui no meio do frio, essa experiência você pode ir de casa, com respirações, né, com momentos de meditação, com momentos aí de banho gelado, enfrentando essa primeira vitória do dia, nem que seja poucos minutinhos, isso aí já vai te dar um gás, beleza? Tamo junto!